Sou eu aqui de novo, e o canal tá parado já há uns dois meses, bom eu tenho preguiça de postar vídeos talvez, eu poste algo novo depois. Que voz horrível, mas eu não ligo kkkk, enfim o importante é que esse vídeo apareça no canal. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, sei lá, alguma coisa que não seja capó, Minecraft, fogo gratuito, Gachas ou qualquer coisa chata tudo bem. Eu sei que ninguém vai ver esse vídeo mas eu não me importo, curte Koben Mitosh Nirvana muito bom, Metallica, ACDC, Dragon Force, Mayhans ou coisa boa. Não ligo se ninguém vai ver isso, só quero postar porque o canal tá há dois meses sem vídeos.